Muito obrigado porque você chegou aqui, pela razão de você estar aqui também, muito obrigado. Deus seja louvado pela sua vida. Obrigado por ter dado play. O que você está assistindo é o pequeno grupo virtual do Bujaque, que ocorre todos os sábados às 16 horas, horário de Brasília. Este momento é o momento em que nós reunimos para lermos a escritura, falarmos um pouquinho sobre aquilo que é o discipulado, o que é a vida cristã, Abrimos para que as pessoas possam participar, como um pequeno grupo que acontece aí na sua cidade, na sua casa, entre seus amigos. Tá? Joia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso pequeno grupo do Burjac. Hoje o tema que nós vamos discutir é o preço, ou o preço do discipulado, ou quanto custa seguir. Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa participação aqui, tá bom? Meu Deus seja louvado. Eu vou dividir com você agora uma tela em que nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema com o nosso quadro, como normalmente a gente faz aqui. A gente divide a tela e compartilha com você aquilo que a gente está aprendendo aqui, ok? Então vamos lá. É... Eu vou só colocar aqui para que eu possa ver também um pouquinho, possa me ver e ver o quadro. Aqui... é isso. É isso. Esse zoom, ele é uma coisa maravilhosa. Quando você tem domínio dele. Quando você não tem domínio dele, você fica meio perdidão aqui. Vamos lá. Em Mateus capítulo... Em Lucas, é verdade, Lucas capítulo... Lucas é, 14, verso 28. Jesus conta uma, uma... Uma história, ele falando sobre o preço do discipulado ele diz que você não constrói uma torre é, sem calcular o custo desta obra. E ele fala que este custo desta obra, ele, ele vai falar muito a respeito, não só a respeito do que você crê, mas a respeito principalmente da sua capacidade de compreender o quanto é, você sabe a respeito do que você está fazendo. E é, um, é o nosso ponto de partida para poder entender o preço do discipulado. Qual é o preço desse discipulado? o quanto tem que se pagar nesse discipulado? Ou qual é o custo de ser servo ou é, seguir a Jesus Cristo? É, tem um custo. um custo pessoal altíssimo. E é um custo que você, tem que você tem que abrir mão dele. E é interessante porque quando ele fala desse texto, ele fala em Lucas capítulo 14, verso 28, que você não constrói uma torre, sem que você veja quanto isso vai custar, isso mostra um pouco de prudência e uso da razão. Nós, os evangélicos, somos considerados por muitos, de uma maneira muito preconcebida e preconceituosa, como gente que não usa a cabeça, gente que não pensa, gente movida pelas emoções. É verdade que boa parte dos nossos irmãos são assim mesmo, são muito emocionais, e muito pouco é, racionais. Porque eles acreditam que o uso da razão atrapalha a fé, que não é verdade, né? a gente sabe que não é verdade. E o próprio Cristo diz que no processo da construção da torre, você tem que calcular o custo, fazer o cálculo do custo disso. E em outras passagens, como Lucas no capítulo 9, ele diz que você não pode é, seguir a Jesus Cristo sem ter algumas informações. E uma das informações que ele dá é que você precisa entender que não há onde repousar a cabeça. O filho do homem não tem onde repousar a cabeça, ou seja, ele não tem bens e propriedades terrenas. É interessante isso porque o Cristo, o dono de todas as coisas, disse que não tinha absolutamente nenhum dinheiro, nenhum recurso. Era pobre. E ele diz também que você não, precisa, não pode, quem põe a mão no arado não olha para trás, dando a ideia de que você não pode ficar na expectativa de colher algum tipo de lucro ou benefício do trabalho que você está fazendo como discípulo. E isso exige ra razão, exige o, o, o exercício da sua mente. Você tem que é, tomar a decisão e tomar a decisão sabendo o que está fazendo. Não é uma escolha, por, uma escolha é, aleatória ou movida pelas emoções. É, é muito comum nós encontrarmos pessoas que são conduzidas à fé cristã em momentos de crise. É um momento de luto, por um momento de luta, né? por um momento de perda, é, qualquer que seja o tipo de perda, por isso envolve o luto. É um momento de luta contra uma doença e ou contra um divórcio, ou contra qualquer outra coisa, e acaba encontrando no grupo, no meio, uma palavra de apoio, uma palavra de amizade, uma palavra de consolo, que é muito importante, que é muito importante, aliás, é muito importante mesmo, isso não, não anula em absoluto a, a importância desses momentos, mas isso não é o que segura as pessoas, em não é o que segura, na verdade, o que segurar você, vai segurar você na fé. O que vai segurar você na, na fé é o uso e a decisão racional em seguir a Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que você, a gente entende no processo, e aí a gente, a gente quer falar isso em outras, em outras oportunidades, aqui também, no pequeno grupo, é que o processo que envolve seguir a Jesus Cristo é uma escolha racional. Se é uma escolha racional, ela, ela tem que ser ponderada. Você tem que ponderar. O, a questão é que nós, é, quando falamos do amor de Deus para as pessoas, nós não levamos em consideração a ponderação. Nós queremos que as pessoas tomem a decisão a, ao lado de Jesus Cristo a todo custo. Por quê? Porque nós sabemos que é a melhor decisão que ela tem que tomar mesmo. A gente sabe que é a melhor decisão. Mas não é uma decisão, a melhor decisão... É, sem que a pessoa tome é, consciência do que é que ela tem que abrir mão e é exatamente sobre o abrir mão é, que nós vamos falar. Creio que nesse nesse encontro de hoje no pequeno grupo e no próximo encontro na semana que vem. Eu creio que em dois encontros a gente termina a gente fala tudo a gente fala sobre tudo isso. O que que ela tem que ponderar? Ela tem que ponderar nas escolhas que ela vai precisar fazer. E uma das escolhas que ela vai precisar fazer agora, de imediato, é o desapego. O desapego. Que tipo de desapego? O desapego em relação a si mesma. Mas não é o desapego doentio, não é o desapego é, que significa maltrato de si mesma, ou aquele desapego que significa é, abandonar, o desejo da vida. Não é esse o tipo de desapego. O tipo de desapego é manter a alegria da vida, mas sem necessariamente ser escravo ou escrava de coisas que precisam alimentar o apego à vida. Porque o nosso apego à vida é Jesus. Jesus é o nosso grande apego à vida. É o Espírito Santo de Deus que nos enche da sua presença, que nos faz e nos motiva a querer viver, Todos os dias. O que pode e que deve manter o desejo da vida é o serviço e o amor ao Mestre Jesus e o serviço e o amor ao Espírito Santo. Não às nossas necessidades, porque se o apego está pautado, se o meu apego está pautado é, nas coisas que são totalmente volúveis e transitórias, quando essas coisas não estão mais, a minha vida perde o sentido. Então a minha vida tem que estar apegada ao desejo e à vida em Jesus Cristo e desapegada dos desejos e da vida que desejo para mim mesmo. Então a primeira coisa que nós que dessa escolha racional e que você tem que ponderar e que todo seguidor de Jesus Cristo tem que entender é o desapego das coisas que motivam a a sua vida para este presente século. Bom, vamos lá. Que tipo de apego que é perigoso? O apego por uma carreira profissional, como se a carreira profissional fosse a grande coisa da sua vida. Não, a grande coisa da sua vida é permanecer firme na fé até que o nosso Senhor e Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos busque para a sua escatologia individual, ou seja o dia que você morrer, ou a escatologia global e cósmica, quando ele buscar toda a igreja. Essa deve ser a nossa grande motivação. Então eu não vou viver para cumprir um propósito de vida, onde esse propósito de vida apaga-se no túmulo. O meu propósito de vida deve meu propósito de vida deve prosseguir para além do túmulo que é em a nossa vida com Jesus Cristo. E esse desapego também passa, a, passa também por entender que as minhas necessidades elas não são maiores do que as necessidades das pessoas que estão ao meu redor. É o desapego de, de da centralidade do mundo em você. Você não é o centro do mundo. Pelo menos é isso que a gente entende. Você não é o centro do mundo. Você não é a pessoa, você não é a última cocada do pote, você não é a última Coca-Cola do deserto. O desapego da centralidade do mundo, de achar que você é o centro das atenções. E é muito complicado porque Todo o tempo as pessoas estão nos dizendo que nós sim, nós somos o centro de todas as coisas. O mundo gira em torno das nossas vontades. Você é especial, você é VIP, você é Prime, você é a. a você é, todos estão dizendo que você é a pessoa mais importante do universo. Na verdade, você não é a pessoa mais importante do universo, porque essas pessoas que dizem que você é VIP que você é Prime, elas estão querendo tirar de você o seu dinheiro. Por quê? Porque elas sim se sentem Prime e elas sim se sentem VIP. É uma roda onde as pessoas tentam... É, um, é uma autofagia, né? Ou uma destruição da própria humanidade, destruindo a si mesma, buscando satisfazer seus próprios desejos. Bom, se tudo isso que eu estou dizendo até agora não fez sentido para você, vou tentar explicar, de uma, vou tentar dizer para você de uma forma mais clara. Quando Jesus Cristo diz que nós. lá em. Quando Jesus Cristo diz em Mateus capítulo 22, em Mateus 22, no verso 39, que nós devemos amar o nosso semelhante, amar a nós mesmos como nós amamos o nosso semelhante, amar o semelhante como amamos a nós mesmos, isso é verdade, amar o semelhante como amamos, como amamos, amamos a. Nós mesmos. Quando Jesus Cristo diz isso em Mateus capítulo 22, 39, o que, que ele quer dizer? Eu Vou te contar uma parábola aqui. Imagine uma uva. Ela, Então ela é convidada a olhar para uma outra uva e aí uma pessoa pergunta. Uva. Uva. Uva A. É, o que, que você está vendo? Aí nós temos aqui a uva B. Uva A, o que, que você está vendo? Aí a uva A vai dizer, ela vai responder para você o que? Normalmente, o conceito que nós temos de semelhante é algo parecido com o que eu vou te dizer aqui. No conceito normalmente explicado e contado para nós a respeito do semelhante, quando você pergunta para a uva A, é, você pergunta para a uva A o que ela vê no conceito clássico, que normalmente as pessoas vão dizer, eu vejo outra uva. Aí, nesse conceito clássico, né, que ele vê uma outra uva, o que, que ela faz? Como, como, como se explica amar o seu semelhante como amamos a nós mesmos? Então, o que ela vai dizer é o seguinte, se eu é, amo a mim mesmo, então eu vou amar a uva da mesma intensidade que eu amo. Então, o amor, eu coloco aqui. Doses de amor aqui e vou colocar doses de amor aqui também nessa pessoa, nesse outro que é o meu semelhante, que é o, que é o semelhante, que é o, que é o outro que ele disse né porque é uma outra uva. Então eu coloco cargas de amor aqui e eu vou colocar cargas de amor aqui. Então amar o semelhante como amo a mim mesmo, então tudo aquilo que eu quero para mim, eu também quero para o outro semelhante. E é um conceito que é até válido, até entendo que não tenha tanta dificuldade assim com ele. O problema é que o problema reside que não é isso que significa semelhante. Porque semelhante seria o seguinte: eu pergunto para a uva, uva A, o que você vê na sua frente? Ela não vai responder outra uva, ela vai responder eu vejo a mim mesmo como se fosse um espelho. Ou seja, toda carga que eu ponho aqui, automaticamente ela vem para cá. Agora, nesse raciocínio, esse raciocínio da outra é uma outra uva, eu coloco primeiro em mim, para depois ela ser sentida aqui. E é válido, não é problema isso. Acontece que a relação fica um pouco melhor e mais intensa, quando na verdade, aquilo que acontece na uva de negativo, também acontece para mim. Aquilo que acontece para ela de ruim, também está sendo ruim para mim. Aquilo que eu quero que ela tenha, primeiro tem para ela, para depois ter para mim. Então, não, é um, é um circuito diferente, não é um circuito igual. Por que, que é um circuito diferente? Porque quando eu olho para outra pessoa, eu não vejo outra pessoa. Eu vejo uma pessoa igual a mim. Então, eu vejo uma outra pessoa que é igual a mim é isso que amar a outra pessoa como você se ama porque não é amar não é fazer primeiro para você para que outra pessoa ama. e essa esse seguir a Jesus Cristo tem este peso tem este preço qual é este preço deixar de amar a si mesmo como centro do universo e passar a entender que o outro é você então se o outro está tendo dificuldade na vida alguma coisa está de ruim para ele também está ruim para você. Você não se contenta e não dorme tranquilo, enquanto aquele que é você, que vive num outro CEP, num outro endereço, não tem as mesmas coisas que você tem. E isso é o sentido de amar o próximo como a si mesmo, porque você sabe que o outro é você. Se o outro não tem, você também está sofrendo por não ter. Se você tem, e o outro não tem não é não é não é razoável por isso que quem tem duas túnicas de uma aquele que tem é, duas túnicas aquele que tem que, tem que caminhar uma milha caminha duas esta é a relação ok eu espero ter sido claro nesses poucos minutos para explicar o preço do discipulado o primeiro é é que você é um é um custo planejado é um custo planejado, então você tem que fazer o cálculo para seguir a Jesus Cristo. Existe um cálculo, existe um cálculo. Ele, ele, ele envolve um uso racional, Quer dizer, você tem que pensar sobre suas escolhas e sobre suas decisões, você tem que pensar. Não é algo tomado pelas emoções apenas. Por quê? Porque ela envolve escolhas. E uma das escolhas é o desapego de ser o centro do universo. E deixando de ser o centro do universo, vem a outra questão. Você precisa entender que existe uma pessoa que é igual a você e que tem as mesmas características de você, por isso ele é um semelhante. E sendo semelhante, a relação é tudo que ele tem, eu também deveria ter. E tudo que ele sente, também tem, sinto. Então, o meu semelhante, amar ao semelhante, e é tentar equilibrar esta balança de desigual. Por exemplo, se nós temos aqui uma balança em que ela está... Se, por exemplo, ela está desigual para um lado, se ela pesa mais para um lado do que pesa para o outro, o que você tem que fazer é gerar uma relação de forma que o outro entre em equilíbrio junto com você, de forma que essa balança chegue ao mesmo peso para ambos. Ambos pesem a mesma coisa, e não que você tenha mais peso aqui para você do que peso que tem para ela. E os dois tenham a mesma quantidade. É isso. É isso. Vou abrir para as participações, viu? Então, eu vou abrir para as participações, ah, para, para os comentários, e eu vou agradecer muito, em nome de Jesus. Vou tirar aqui, interromper a... aqui, e agora voltamos a ter é, juntos aqui outra vez. Silvia, se você quiser abrir o seu microfone, por favor, fique à vontade para participar. Já okay. abri aqui, já. Ok, glória a Deus. E então já que é bastante esclarecedor isso que você falou porque eu nunca tinha pensado é, em olhar o outro como a mim mesma eu sempre soube que eu tinha que ajudar o outro sim mas essa versão que você colocou aí né que o, o outro sou eu mesma né e fazer o equilíbrio é, das coisas para mim as coisas para o outro né eu não tinha, sério, eu nunca tinha pensado dessa maneira <risos> Você vai escutar meu cachorro tocando uma bolinha, tá? Não tem problema ele pode abrir a gente conversar Que ele começa a também a querer participação Que coisa boa <risos> Então, é, é para um outro ângulo mesmo, né? Que eu tenho que ver o outro, né? Eu não posso ter mais do que o outro Porque, em tese, o outro é você no corpo de outra pessoa Uhum. Porque isso é o semelhante Então Se eu é, Numa relação no, Nos meus círculos de amizade E nessa relação é, Eu estou Pesando mais Eu tenho mais benefícios na minha comunidade Do que o outro Significa que o eu que está No outro Porque somos semelhantes Está é, sofrendo Não tem Sim. É, é muito mais do que empatia, apenas sentir a dor, a dor do outro, é, é, é além um pouco, é saber que o outro de fato é você. E Paulo diz, né, nós somos uma só carne, e somos um só corpo em Cristo Jesus, o que significa que não há mais essa divisão. Então esses desnivelamentos, eles precisam ser ajustados, né? Sim, eu acho que é, isso é complicado, né? Nossa, se fosse fácil. Hein? Eu acho que a gente deixar de sair desse pensamento egocêntrico, eu acho que é bastante difícil, né? Porque quando você acha que você conseguiu alguma coisa, se escancar uma outra, assim, que você fala, nossa, eu não fiz nem 0,001% daquilo que eu deveria, né? Sim. O egocentrismo é muito complicado. Né? A independência, o egocentrismo, né, vaidade, né? É por isso que é necessário o desapego, né? O primeiro processo né, racional da escolha de seguir a Jesus Cristo, de dizer, não, mestre, eu quero segui-lo, é o desapego, porque o convite é o desapego, é o desapego. Não, não falo só de projetos, de sonhos, essas coisas. O desapego é até da, da, do telos, né? da sua... Da, da sua razão de existência, porque uhum. qual é a nossa grande razão de existência? Nossa razão de existir, né, que é isso que o, o, o niilismo tanto vai falar, o existencialismo vai falar, que a nossa razão de existir não é uma busca, a nossa razão de existir é o exercício da nossa vocação. Por isso que o uhum. cristão é, com crise existencialista é uma coisa complicada porque o cristão com uma crise existencialista é, ele ele falta nele alguma coisa falta nele por exemplo entender que nós não temos futuro o nosso futuro nós não estamos aliás nós não estamos construindo um futuro nós temos um futuro que já existe uhum. e que está consumado e não só existe está consumado como está declarado é, está revelado que, Porque quando você lê a história da consumação dos tempos A história da consumação dos salvos, dos mártires Que somos nós, a igreja, já está contada Nós temos uma história já contada Não é uma história que vai ser contada é, Então é, primeiro, o primeiro desapego é esse Saber que você não é o centro do universo E que nós temos uma razão de existir Estamos caminhando para o céu nossa é tudo muito louco né nem me falo quanto isso é louco <risos> e quanto isso é quanto isso é, é diferente né facilita muito a vida da gente quando a gente não entra em desespero porque não isso acontece com todo mundo e acontece comigo também né às vezes bate o desespero e bate a angústia e você Sim. precisa lembrar é, como o profeta Jeremias eu sei que estou com as bo a boca arrebentada, os meus dentes foram arrebentados pelo pela areia do deserto. Ele diz assim no, em Lamentações 3 antes. Mas eu tenho certeza que a misericórdia do Senhor se renova na manhã. E eu sei também que essas coisas elas vão ser e vão concluir para um bem maior. No final, tudo fecha de uma forma muito clara, mesmo que momentaneamente, como diz o apóstolo Pedro, como diz é, Tiago, momentaneamente venhamos a ter que passar por, por todo tipo, tipo de privação e provação. A nossa história não não define as não define, não está definida pelas circunstâncias atuais, mas ela está definida por uma circunstância que Deus já decretou no fim da história. Eu tenho que lembrar isso o tempo todo. Uhum eu tenho que lembrar isso o tempo todo, porque se eu não me lembro disso, eu entrei em desespero, como muitas vezes eu já entrei em desespero. Não poucas vezes. Eu, eu tenho uma pressão arterial alterada há mais de 20 anos por conta disso. Eu tenho... Uhum. <risos> eu desencadeei um processo com, a, com essa doença que eu tenho hoje, né, que que a miastenise grave, também é fruto disso. Então... É, em um momento de pico de estresse, é, você não sabe o que você vai fazer, e pronto, você vai, vai puff, o corpo padece. Então, não é bom para ninguém, não é bom para ninguém esquecer que somos um povo que temos um futuro garantido. Sim, sim. É, eu acho que é, eu também passo né, por situações assim, né? É, de repente o chão desaparece, né? Você estava uhum. caminhando tão bem e aí, de repente, qualquer coisa te tira o chão. E, às vezes, não precisa ser uma coisa muito grave, né? Às vezes uhum. é uma coisa tão simples, assim, que você fala, nossa, mas como é que isso? Uma coisa tão pequena pode me desestruturar de tal maneira, né? É, uhum. Às vezes, por exemplo, é, é perder uma casa, né? Uhum. No meu caso, né, o dono pediu a casa onde eu moro. <risos> então, é, seja o engravada, né? Não, não importa né, o, o que seja. Mas isso dá uma, des, uma desestruturada tão grande. É e eu creio pura. que nessa hora que eu tô achando que eu tô controlando muito a situação. Exatamente. Que a, o controle não é meu, é dele, né? O poder é dele. Exatamente. Ó, on, ontem nós recebemos uma notícia aqui. É, ontem, dia 10 de julho. É, está vazando muita água da nossa casa numa oficina de um vizinho nosso aqui. É... Se fosse no Brasil, eu sei onde compra cano, sei quanto custa, tenho uma ideia. Aqui é seis vezes mais caro do que no Brasil tudo, porque nós estamos falando em euro. Uhum. E você fala, mas temos uma pouquíssima reserva e a reserva não era nem para isso, é para uma outra coisa. Vamos ter que fazer uma reforma que a gente não estava esperando, nem sei quanto vai custar, não consigo nem contratar mão de obra, tem problematizar numa outra língua, tentar, entende isso? Então, isso uhum. desestabilizou. Você, você cria, cria um, cria um desânimo, você fica um pouco triste, fica um pouco angustiado, fica preocupando, e depois eu orei, oro, pedindo para que Deus resolva a situação. Aí, um pouco tempo depois, uma, uma, uma moça mandou uma mensagem no WhatsApp aqui que ela mora numa comunidade no Rio de Janeiro e ela estava me contando pedindo oração porque ela não está conseguindo mais dormir porque há duas semanas a comunidade dela foi invadida por uma outra facção uma outra facção criminosa lá no Rio de Janeiro e saíram dando tiros nas paredes nas casas dos moradores e ela mora numa, numa ela dorme numa parte mais alta da casa e ela não consegue mais dormir no quarto dela ela tem ela não consegue mais dormir a noite inteira então ela está intercalando o sono dela durante o dia aí eu, eu olhando orei com oramos com ela né orei com ela orei pedindo ao Senhor paz e consolo do coração dela e pedir intervenção divina em relação a este problema e pensei poxa eu só estou com cano estourado <risos> que vergonha Quer dizer, é uma coisa que eu totalmente eu posso ter o controle dela, sabe? Eu posso, posso reverter essa situação. Eu fecho o registro, contrato uma pessoa, peço dinheiro emprestado, que seja. Mas ela está ela correndo risco de vida. Uhum. São coisas assim, é uma, coisa, é uma São coisas que a gente, a gente vai amadurecendo pouco a pouco. E, e amar o semelhante, assim como Jesus nos disse que deveríamos amar, é um processo, é uma escolha em que você olha para o outro não como um outro o outro, mas olha para a pessoa que está à sua frente, que ela é semelhante a você. É uhum. porque no Gênesis, é, lá no, no paraíso, nós é, cometemos o erro e no nosso erro nós criamos o indivíduo e individualizamos aquilo que Deus trata de forma comunitária. Nós individualizamos o acesso, individualizamos as conquistas, individualizamos as vitórias, quando, na verdade, o conceito de conquista, de acesso e de vitórias que a Bíblia nos dá são todas comunitárias, porque nós fomos criados semelhantes como uma unidade como o pai o filho e o espírito santo é então essa divisão que nós essa luta por conquistar por chegar primeiro por beber primeira água limpa quem chega primeiro bebe água limpa né esses esses ditados né é, Deus ajuda quem cedo madruga não Deus não ajuda quem cedo madruga Deus Deus ajuda os seus enquanto eles dormem enquanto eles descansam essa é a promessa do salmo Aquela história de chegar primeiro para poder é, desenvolver melhor as, as competições, as, as, as regras e competições. Nós, nós somos darwinistas, muitas vezes, e não cremos na teoria da evolução nós somos darwinistas e não criamos a teoria da evolução quando nós trabalhamos para sermos os melhores, mais excelentes. Se há uma excelência há um não excelente. Se há e que aquela regra básica, né, é de, ah. de uma regra básica de é que se uma uma coisa positiva tem sempre outra coisa negativa para contrabalancear. Bom, mas é isso. Eu, eu fico muito feliz de ter dividido esse tempo aqui contigo. Muito obrigado por ter vindo. Eu pensei que ia ficar sozinho hoje. Você fez companhia, nosso PG. Espero que os irmãos e as irmãs que estão assistindo esse esse pequeno grupo, a gravação desse pequeno grupo, e você que não faz parte do nosso nosso grupo no Telegram, no nosso canal no Telegram, o link vai estar disponível para você é, na descrição desse vídeo. Você pode entrar e participar da nossa sala de aula do Bujaque. É, também todos os sábados às 16 horas, a gente se reúne para discutir textos bíblicos relevantes na nossa vida. Se você está assistindo esse vídeo, o próximo vídeo, ele vai falar também sobre o preço do discipulado, o quanto isso custa, quanto custa seguir Jesus. Silvia, muito obrigado, em nome de Jesus, por você ter participado aqui com a gente, tá bom? Eu que agradeço. A gente se vê no próximo sábado ou nas interações que a gente faz por aí, pelo WhatsApp, Telegram, YouTube, Instagram, tudo que é lugar.